Bem, meu nome é Yasmin Eves, sou graduada em letras e sou professora de vocês do quarto ano. E a nossa aula de hoje é de matemática. No nosso roteiro de hoje temos o sistema de numeração decimal e, dentro desse assunto, vamos ver o material dourado, as características do sistema de numeração decimal e as ordens e classes. Preparados? Vamos lá! Temos aqui um material dourado ou montessoriano. Montessoriano, montessoriano por quê? Foi criado pela médica e educadora Maria Montessori. Temos aqui a representação em gravura, mas é um material que pode ser encontrado para comprar em madeira, em plástico, para que vocês possam manusear e fazer as suas continhas. Aqui, como funciona isso? Temos um cubinho que representa uma unidade. temos a barra, que representa uma dezena ou dez unidades. Temos a, temos a placa, que representa uma centena ou dez dezenas ou cem unidades. E temos um cubo, que representa um milhar ou dez centenas ou mil unidades. Bom, as características do sistema de numeração decimal, temos, por exemplo, que ele utiliza os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 para representar qualquer quantidade. Ou seja, para representar qualquer número utilizamos apenas esses 10 algarismos. Outra característica é que a cada 10 unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem seguinte. Vamos ver isso melhor agora. Bom, observem aqui. Temos um cubinho que representa uma unidade. E temos a barra que representa uma dezena, ou seja, tem 10 unidades de cubinho. Então, o que podemos fazer? Podemos trocar 10 unidades de cubinhos por uma barra, que é uma dezena. Também podemos trocar 10 dezenas, que são 10 barras de 10 unidades, por uma centena, representada em uma placa, ou seja, 100 unidades. Aqui, por exemplo, na, a placa representa, podemos dizer que uma centena, ou podemos dizer que são 10 dez dezenas ou 100 unidades. Por quê? 10 dez dezenas é igual a uma centena, que é igual a 100 unidades. Bom, podemos trocar também 10 centenas, representado por 10 plaquinhas, por uma unidade de milhar, ou seja, mil unidades, ou 100 centenas. Bom, observe aqui a quantidade representada. Temos uma placa, que é uma centena, ou seja, um grupo de 100. Temos 7 barrinhas, ou seja, 7 grupos de 10. E temos 5 unidades de cubinhos. Vamos representar essa quantidade no quadro de ordens. Bom, temos ali a ordem da unidade, da dezena e da centena. Então, quantas unidades temos ali de cubinhos? 5. Quantas dezenas temos ali? Se temos 7 barrinhas de 10, então temos 7 dezenas. Temos uma placa de 100 unidades, ou seja, uma centena, representamos aqui. Podemos dizer que na figura estão representadas 175 unidades. Bom, nas ordens e classes, temos outra característica, que é do, no do nosso sistema que utilizamos, o decimal, que é que ele segue o princípio do valor posicional do algarismo. Vamos ver isso melhor na representação do abaco. Um abaco aberto. Ele é um recurso que pode ser utilizado para representar. Temos aqui unidades, dezenas, centena unidade de milhar. Dezena de milhar ou centena de milhar. Bom, o abaco aberto tem as artes ou, ou os pinos e cada pino representa uma ordem, como vimos ali. A ordem da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar, da dezena de milhar ou centena de milhar. Então aqui vamos representar no quadro de ordens. Nesse abaco aqui temos cinco ordens. Que a primeira é a ordem da unidade, a segunda é a ordem da dezena, a terceira é a ordem da centena, a quarta é a ordem da unidade de milhar, a quinta é a ordem da dezena de milhar. Vamos ver como é que fica os números que esse abaco está representando. Bom, as quantidades de argola em cada ordem é que representa quanto que tem ali. Por exemplo, na unidade que é a primeira ordem temos quantas argolas ali? 4, por isso representamos com o algarismo 4. Na segunda ordem, que é da dezena, temos apenas uma argola. Na terceira ordem, da centena, temos três argolas. Na quarta ordem, que é da unidade de milhar, não temos nenhuma argola ali, por isso não tem nada. E na dezena de milhar, que é a quinta ordem, temos uma argola, apresentada aqui. Bom, na primeira ordem, Observem que é de trás para frente. Então, na primeira ordem, que é da unidade, cada argola representa 1. Então, se temos 4 argolas, multiplicamos 4 vezes 1, que é igual a 4. Na segunda ordem da dezena, cada argola equivale a 10, ou seja, uma dezena. Então, se temos só uma argola, multiplicando, multiplicamos 1 vezes 10, que é igual a 10. Na terceira ordem da centena, cada argola equivale a 100. Uma centena. Então, se temos três argolas, multiplicamos 3 vezes 100, que é igual a 300. Na quarta ordem, cada argola representa mil, ou uma unidade de milhar, mas ali não temos nenhuma. Então, na quinta ordem, cada argola representa 10 mil ou seja, uma dezena de milhar. Já que temos uma argola, multiplicamos por 10.000, que é igual a 10.000. Então, como vamos saber que número está sendo representado aí? Vamos somar 10.000 mais 300 mais 10 mais 4, que é igual a 10.314, certinho? Bom, vimos anteriormente 5 ordens, mas, na verdade, são seis ordens. E cada três ordens, é, forma uma classe. Então, temos duas classes no sistema decimal. Temos a primeira classe, que é das unidades, e a segunda classe, que é de milhares. Bom, na primeira classe, temos a primeira, segunda e terceira ordem. A primeira das unidades, a segunda das dezenas e a terceira das centenas. Na segunda classe, que é a classe de milhares, temos a quarta, quinta e sexta ordem. A quarta de unidades a quinta de dezenas e a sexta de centenas. Bom, parece igual, mas não é. Por quê? Na segunda classe, temos as unidades de milhares, as dezenas de milhares e as centenas de milhares. Então, vamos ver como fica aí representado o número 5.471 no quadro de ordens. Bom, o número 1 fica na primeira ordem das unidades. O número 7 fica na segunda ordem da classe de unidades. O número 4 fica na terceira ordem, na classe de unidades. O número 5 fica na quarta ordem, na classe de milhares. Ou seja, temos aí... O número 5.471 tem quatro ordens, sendo cinco unidades de milhar, quatro centenas, sete dezenas... E uma unidade. Bom, vamos fazer uma atividade de fixação para ver se todo mundo aprendeu mesmo. Temos aqui figura de três placas, do material dourado ou material de contas, duas barras e mais cinco cubinhos. Então, essa figura indica quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades e qual é o número que está sendo representado aí. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos para verificar se fizeram certinho, tá bom? Bom, a figura tem três centenas, ou seja, três placas de 100 unidades, duas dezenas, ou seja, duas barras de 10 unidades e cinco unidades, ou seja, cinco cubinhos. E qual é o número que está sendo representado aí? 325, certinho? Número 2, temos aí um, um abaco aberto. Então, eu quero que vocês digam quantas unidades de milhar tem aí. Quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades. Vocês têm um tempinho aí para fazer e vamos ver já já se está correto. Vamos. Então, temos duas unidades de milhar, representado por duas argolas. Temos quatro centenas, representado por quatro argolas. Uma dezena, que uma argola, e sete unidades, sete argolas. Ou seja, está sendo representado aí o número 2417, correto? Bom, conclusão. Vimos aqui hoje o sistema de numeração decimal e nele vimos que tem o um material dourado, que é o um material de contas, aquele que a gente viu que tem o cubinho, as barras, a placa e o cubo. Vimos as características desse sistema que utilizamos de numeração decimal. Vimos que utilizamos apenas algarismos de 0 a 9 para representar qualquer quantidade. Vimos que ele é organizado em grupos de 10. Ou seja, cada 10 unidades de uma ordem é, representa uma unidade da ordem seguinte. Vimos também essa representação no material dourado. Podemos fazer continhas no material dourado, ver quanto cada um representa e vimos as ordens e classes, que observamos melhor no abaco aberto e no quadro que mostramos que tem duas classes e seis ordens. bom Essas são as referências que eu utilizei aqui das imagens, o nosso livro que a gente segue para fazer essas aulas, que vocês podem consultar se quiserem. Então, a aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante e continuem praticando. Nos vemos na próxima aula.